E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes e hoje a gente vai aprender como jogar com câmbio manual e embreagem. A gente vai utilizar esse Mitsubishi Lance como exemplo, lembrando que a configuração de tonagem dele está compartilhada. Se você não sabe baixar a configuração de tonagem aí na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para você que é jogador iniciante, beleza? E se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreva para você não perder nenhuma dica e nenhuma informação de Forza Horizon 5. Antes da gente ir para para as dicas é bom a gente olhar aqui a questão de configuração né então aperta o botão start vai aqui em configuração aqui a gente vai olhar o controle e a configuração avançada tá essas duas configurações aqui são importantes aqui na configuração avançada que eu acho mais legal ver esse aqui primeiro a gente tem duas configurações legais aqui que é inverter o freio de mão barra embreagem que eu coloco sim é importante colocar e aqui alterar a Ana pela telemetria eu sempre coloco telemetria. Eu gosto de ver a telemetria Que você vê o danos do carro Ou qualquer outra configuração de informação para quem não sabe a telemetria né Que a gente substituiu pela Ana É só apertar o botão para baixo Aqui eu tenho informação de dano Jogando para o lado a gente tem outras informações aqui Que nem fosse de lateral E essas informações aqui de velocidade, freio Que é muito bom também E apertando seta para baixo de novo ela soma Aqui em controles a gente tem aqui Alterar o mapeamento de entrada eu utilizo essas configurações aqui tá lembrando que eu já fiz um vídeo explicando configuração de controle configuração avançada tá aí no canal é só dar uma olhada depois o mais importante aqui é que a gente utilizar a configuração de aumentar a marcha a gente vai utilizar o botão B diminuir marcha o botão X e o botão A vai ser o botão de embreagem. Só isso aqui, porque a gente vai utilizar hoje a dica de como jogar com câmbio manual e embreagem. Depois que você fez todas essas configurações, você pode entrar aqui em dificuldade e colocar o um câmbio manual com embreagem. Isso vai fazer com que você seja mais rápido, tanto na aceleração quanto na desaceleração. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vou salvar. Eu vou entrar aqui ó no online, modo rivais. Você pode seguir esse passo aqui também. Tá? Entra aqui no modo rivais. Pode ser essa a primeira opção. Aqui tem várias pistas a gente treinar. Eu vou pegar esse aqui como exemplo. Que eu acho que eu não tenho nenhuma volta aqui. Vou selecionar a classe A. Que é a classe que a gente tá correndo. Como eu não tenho nenhum tempo nessa pista aqui. Eu já vou entrar nela. Já vai selecionar o meu carro. Porque eu já tô com o carro classe A. Eu já vou iniciar aqui. Ele tá com câmbio automático. né? Então eu vou dar uma volta aqui. Tem que dar duas voltas no caso. Né? Porque... Nossa, o câmbio automático é até que a troca de marcha é boa, né? Ela é rápida. É, a primeira volta ela não, não vale, né? Ela não vale porque é corrida de circuito, a volta tem que abrir a volta lançada. Então vamos lá. É, vai observando aí como é que funciona a troca de marcha, tá? Dá pra gente ver que ele troca a marcha... no Quase que eu o Ele troca a marcha... Um pouquinho mais de 6.000 giros, né? Quando chega ali próximo de 6.000 giros, ele troca a marcha. Olha lá, tá vendo? É bem automático. Encostou em 6.000 giros, ele já troca a marcha. A redução de marcha, eu tô vendo que não tem freio motor. Então, é, é um ponto negativo, né? Para quem joga com câmbio automático, dá pra gente ver que não tem aquela redução que ajuda demais, eu vou continuar né? eu dei só uma volta e essa primeira volta ela tá lenta obviamente, né? Eu vou continuar aqui para gente fazer uma volta lançada vamos lá um câmbio automático Tô dando as porradas no microfone que eu espero que não atrapalhe aí, tá? vamos lá nossa, mano, é agoniante quando você acostumar a jogar com um câmbio manual e você pega um automático aqui você só controla o freio, né? É que não é tão ruim, mas também dá para você ser mais rápido, né? Se você utilizar o câmbio manual com a embreagem, dá para você ser bem mais rápido. Mas até que as respostas aqui de troca de marcha, até que, é... que não é tão ruim, não. Né? Não é ruim, é por isso que o pessoal se, a... se acomoda. Bom, aqui ele tá um pouco lento, né? na minha opinião. Não dá para me acelerar mais, né? Porque ele que tá controlando a embreagem. Olha aí. Até que é bom, né? Só é um pouquinho lento Dá pra sentir que é um pouco lento Olha, eu já dei uma volta Eu tô satisfeito com essa volta A melhor volta que eu fiz foi 55 E... 839. Então eu vou sair aqui para me pegar esse fantasma e tentar bater esse tempo com o câmbio manual. É assim que você vai fazer. Beleza, a gente está aqui do lado de fora. Eu vou apertar o botão Start aqui. Eu vou lá no Online, Rivais. Vou entrar aqui. Vamos naquela pista lá, né? Que a gente acabou de dar uma volta com o câmbio automático. Vou entrar aqui. Aqui eu já tenho um tempo registrado, né? A gente deu uma volta aqui com o Mitsubishi Lancer 2008 na classe A. Então, como a volta está registrada aqui eu posso utilizar ela como fantasma aperta o botão y aperta o botão x né para me procurar que caiu em cima às vezes não cai em cima e você tem que apertar o x duas vezes tá eu tô no top aqui 3000 vamos entrar aqui eu clico quando eu clico no meu nome eu ativei o meu rival como meu fantasma tá então vou clicar de novo o mesmo carro é importante como eu havia dito antes né o botão a é a embreagem botão b sobe a marcha botão x reduz a gente aperta, tá vendo? Eu consigo apertar os dois ao mesmo tempo aqui para subir a marcha. E os dois ao mesmo tempo aqui para reduzir a marcha. Lembrando que você não precisa tirar o dedo do acelerador para passar a marcha, tá? Só na hora que você for frear, né? Você está reduzindo na, na frenagem. Você solta o acelerador, né? Que senão vai cortar giro então na hora da redução mesmo que a gente solta o acelerador e na saída da curva que a gente acelera então eu vou aqui na dificuldade de configurações aqui na dificuldade e vou colocar o câmbio agora manual para a gente ver a diferença né vou apertar start aqui e vamos lá vamos ver que eu espero que esteja bem posicionado eu não estou bem posicionado aqui para jogar né a primeira volta que pode ser aquela volta terrível Aí você já vai vendo aí, né? Como é que é. Eu dou um toquezinho, tá vendo? Ó, aperto os dois ao mesmo tempo para reduzir a marcha, ó. Você tá vendo que o giro... Eu consigo passar de 6 mil giros, ter um controle a mais do carro, tá vendo? Ó, ele não fica trocando a marcha o tempo inteiro. Ó, eu consigo esticar um pouco mais a marcha, lembrando que não pode deixar cortar o giro, né? E na redução de marcha o carro freia muito, na maioria das curvas a gente usa a terceira marcha Em curva de alta velocidade Que nem essa aqui A gente mantém uma quarta né Você tá vendo que eu não preciso frear demais também Vamos lá Aqui eu mantenho a quarta marcha Porque eu sei que a curva eu consigo entrar em velocidade alta Eu não tô bem posicionado aqui tá Porque eu tô te dando um exemplo Mas é, já dá uma diferença boa quando você, ó, quando você usa o câmbio manual Reduzir a marcha ali no freio motor só, ó, só de estar tá usando o câmbio manual. Olha a diferença que eu já abri. Ó, eu tenho mais controle, tá vendo? Ó, reduz aqui, ó. Tá vendo, ó? Do aquela esticada aqui, ó. Que ele ia jogar uma quinta aqui. Não ia precisar. Aqui eu reduzo duas vezes, bem rápido. Chega o bichão, só o fumaça ali, ó. Saída de curva, muito bom. Ó, vai embora, ó. Tá vendo? Eu tenho mais controle do carro. Isso aqui você vai pegar na manha com o tempo, tá vendo? O bom que você fez uma volta aqui, ó. Vai registrar a volta, quer ver? E olha que eu tô num posicionamento aqui que não tá favorável, né? eu bati o tempo eu posso vir fazer o mesmo método aqui treinando até eu me acostumar com o câmbio manual só de você jogar o câmbio manual eu tenho certeza que mesmo errando você vai conseguir melhorar muito o seu tempo então é questão de prática mesmo você tem outras formas de treinamento também né você pode por exemplo apertar o botão start e vai lá no online de novo rivais que é um lugar muito bom para treinar entra nesse modo aqui aqui a gente tem as corridas de arrancada né? você pode entrar aqui, escolha alguma. Pode ser essa aqui. Se você acha que o carro classe A tá muito rápido, vai na categoria B. Eu vou entrar aqui na categoria B e vou escolher um carro aqui. Pode ser, pode ser ó. Tem esse Subaru aqui. Eu vou de golfão. Aí você pode vir para cá e ficar treinando. Vou iniciar aqui ó. Aí você pode ficar aqui treinando para é, passar a marcha. Quer ver ó. Joga a marcha, joga outra. E vai embora, até você treinar, pegar a manha de como que funciona, é uma classe baixa. Ó. Você tá vendo que eu consegui esticar a marcha até passar dos 6 mil giros, pouco mais de 6 mil giros. Ó. Você pode é, treinar redução de marcha também, né? Se você achar que você errou alguma coisa, você volta, seleciona o seu fantasma e vai treinando para você ver as melhores formas de trocar a marcha também. É muito, muito bom fazer isso aqui essas dicas que eu te passei você pode fazer em todas as pistas aqui de corrida de velocidade se você quiser tem Golias também você pode pegar por exemplo vou pegar um carrinho fraquinho classe B e fazer uma volta em Golias com câmbio manual aí depois você tenta pegar o seu fantasma de novo e volta aqui e tenta fazer melhor até você pegar amanhã não tem segredo você tem que praticar se você quer ser mais rápido no jogo E aí o que que você achou dessa dica deixa aí nos comentários. Comentários para me saber o seu feedback para eu ver se eu preciso melhorar esse tipo de conteúdo ou não. E lembrando, você que vai comprar overclock esse mês, não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição. Se você não conhece, esse é um produto 100% saudável, sem contraindicação. É uma opção para você que não quer mais consumir energético, porque esse produto é 100% natural e ele te dá mais foco, concentração e disposição durante o dia. Para você que quer estudar, você que quer jogar, ou até mesmo você que quer utilizar um pré-treino que não seja forte, que nem aqueles que dá a batedeira essa aqui é uma opção muito, muito boa beleza, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima